Olá, educadores, bem-vindos à unidade número busca Buscando Informações. Esse é o tema número 14, tipos de pesquisa. Bem, pessoal, aqui a coisa... Né, a batata esquenta agora, porque, na verdade, a gente vai trabalhar com a parte da metodologia de pesquisa. Nem todo professor tem esse domínio, né, e o bibliotecário tem esse conhecimento maior. Contudo, nós temos um texto para auxiliar vocês, aqui no, na parte dos alunos, e na parte do guia didático, como sempre eu digo, tem sempre um vídeo e um texto falando sobre isso, tá? Então as abordagens é qualitativa e quantitativa, a qualitativa que vai analisar as as informações, vai desenvolver uma pesquisa, né, e analisar os seus dados de forma qualitativa, ou seja, por um caráter mais subjetivo, né? A quantitativa é através de números, de estatística, né? A qualitativa vai avaliar, né? É, os instrumentos, através de análise de conteúdo, tipo Bardin, né? Bardan é uma escritora que fala sobre análise de, de conteúdo. Quanto à natureza, da posição, ser uma pesquisa básica ou aplicada. A pesquisa básica é geralmente documental, bibliográfica, e a aplicada geralmente tem uma utilidade para a sociedade, ela desenvolve algo junto a um público, ao, ao, a uma pessoa, um locus, né? igual a minha pesquisa, foi aqui na escola, foi aplicada. Aos objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa, né? A exploratória, ela, ela vai ela vai fazer um levantamento bibliográfico, ela vai buscar as informações, vai buscar as respostas na né? naquele naquele contexto, né? A descritiva, ela vai descrever todo o processo, toda a problemática pesquisada, ou todo o estudo feito. E a explicativa ela vai explicar os porquês. Ela vai buscar, entender e explicar os porquês de cada coisa. Tem um texto mais aprofundado sobre isso. Estou falando de uma forma bem resumida, para você ter ideia de como você vai trabalhar com os alunos. Tá? Quanto aos procedimentos, ela pode ser experimental, ou seja, utilizar se de experimentos, geralmente na área de, da química, física, biologia, né? ou elaborar um experimento para avali avaliar se o aluno aprendeu ou não aprendeu, né? que, é, que foi o meu caso. Ela pode ser bibliográfica somente com textos, com documentos. Uh, ela pode ser documental. É, bibliográfica são textos é, de pesquisas. Né? Textos, artigos científicos, uh, são esses tipos de documentos. Documental é, confundo um pouco com a pesquisa bibliográfica. Documental, por exemplo, eu vou pegar um arquivo morto da Prefeitura de Nidiaroba e averiguar é, a evolução do censo. Então, eu vou no arquivo que não é uma informação já tratada, a bibliográfica já, já é tratada, já foi analisada por um pesquisador, e a documental vai precisar o documento na íntegra, o documento base, cru, né? informação crua mesmo. Ah, vou pesquisar é, quantos alunos tivemos aprovados e reprovados, o índice de aprovação e reprovação, durante a implantação do ensino médio em tempo integral aqui no Centro da Excelência do Menonça, que começou a funcionar, como integral de 2017 até agora, onde eu estou gravando esse vídeo, em 2022. Então, eu vou procurar nos documentos quantos anúncios foram aprovados, quantos reprovados, qual é a evasão. Então, isso é documental. Vou procurar no documento. Se eu pegasse essas informações já tratadas, ela já era bibliográfica, tá? Pesquisa de campo é quando a gente vai realmente a loco, em né? loco no caso, para pesquisar a informação. Ela, você vai atrás do problema de pesquisa. Uh, ex facto é quando ocorre. Ah, eu vou estudar sobre eh, os, os, os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. Já ocorreu, lamentavelmente teve todos os incidentes, mas eu vou estudar algo histórico, algo que aconteceu, algo que está no passado. Né? Uh, pesquisa de levantamento. É a pesquisa onde eu vou fazer um levantamento bibliográfico, um levantamento de dados, onde eu vou coletar informações. A né? uh, Consulvai... Uh, é pesquisa, uma pesquisa voltada para a aplicação de questionários, né? geralmente com, com, utilizando pessoas, e tem que ter muito cuidado se eu for utilizar seres vivos ou pessoas, passar por um conselho de ética, que eu vou falar isso mais à frente. Né? É, o estudo de caso, você vai ter uma problemática e você vai estudar essa problemática, quais são suas origens, as causas e consequências. A pesquisa participante é onde é, o pesquisador também se faz dentro do locus da pesquisa, né? A pesquisação é o meu tipo de pesquisa, é onde eu faço também parte da pesquisa, mas eu vou desenvolver uma ação né, ali para que ela funcione, né, para entender como é o contexto daquele trabalho. A minha pesquisação, no caso, foi eu sou professor da escola da qual eu trabalho e eu desenvolvi a pesquisa aqui dentro da própria escola, mas com um olhar muito clínico, porque eu olhei como pesquisador e também olhei como professor. Né? E tive muito cuidado para não confundir as duas visões para não ser tendencioso, tá? tem que ter muito cuidado com isso. E a pesquisa etnográfica geralmente é quando é, mais o pessoal das ciências sociais, quando eles vão, por exemplo, numa tribo de índios, ver qual é o comportamento deles, ou seja, eles se insere dentro de um grupo, né? dentro de uma categoria, de, de, de, de, de um grupo de pessoas, né? étnico, racial, né? é, como eu já falei da tribo indígena, ver os costumes o que é que eles fazem, qual o dia a dia deles, tá? Então, tem um texto explicando sobre isso de uma forma bem breve. Claro que, na minha dissertação de mestrado, eu procurei livros é, de metodologia científica, de pesquisa científica, de pesquisa acadêmica, para me aprofundar com, por exemplo, Sampieri. Sampieri é um dos nomes que eu pesquisei. Só que o texto traz umas ideias mais é, simples, mais é, didáticas, de uma forma mais simplificada. Contudo, eu deixei um texto para vocês darem uma olhada. E aqui, é o que é que eu fomento para os alunos? Eu, eu preciso que os alunos entendam, e vocês façam os, os alunos entenderem, né? É, de forma individual, a primeiro momento, que é que os alunos querem pesquisar. Eles têm que saber mais ou menos o que é que eles querem pesquisar. Né? E aí, qual a abordagem, qual a natureza, qual o objetivo e quais os procedimentos? Cada um vai fazer. Lembra daquela equipe que vocês fizeram no começo? Cada um faz de forma individual. Pesquisa no computador, da sala de informática, no celular, enfim. Depois você chama a equipe, reúna aquela galera. No meu foram três equipes, não sei quantos podem ser na sua sala. né? E aí, ah, são cinco equipes, pronto. Reúna cinco equipes e pede para que cada um de cada, de, de, de cada um dos membros da equipe fale sobre a abordagem, para ver se a abordagem, natureza e objetivos e procedimentos batem uns com os outros para ver se os ideais estão alinhados. E por fim, depois desse debate, nos grupinhos, não no grupo geral, não na sala inteira, nos grupinhos, você convoca a sala inteira para que cada grupo defina uma abordagem, uma natureza, os objetivos e os procedimentos que o grupo vai adotar, ou que o grupo adotou naquele momento né, do debate. E aí ele se para a sala e a sala entra em um consenso, entra em um diálogo, né, até um grupo né, que está desenvolvendo, por exemplo, a pesquisa do defeso os caranguejos Sá, aqui em Diaró, por exemplo, eles entraram é, em diálogo com o pessoal que estava desenvolvendo um, um trabalho sobre a biblioteca escolar aqui da, aqui da nossa escola, que não tem biblioteca escolar. Então eles deram uns pitacos, ah, olha, não seria melhor assim, não seria melhor desta forma, da outra forma? Então um aluno ajuda o outro assim... Na minha experiência, foi muito bom, porque eles trabalharam de forma colaborativa. Pena que foi muito rápido e não deu tempo de desenvolver publicação dentro do meu estudo. né? Mas a gente já está trabalhando para que depois, recado mestrado, eu continue com esses alunos e a gente chegue uma publicação. Mas espero que vocês consigam, enquanto, é, se, esse, se esse curso, né, se esse material for utilizado enquanto disciplina, vocês consigam desenvolver em parceria sempre com alguns professores. Ah, o Caranguejo Sá. O Caranguejo Sá... A turma escolheu como professor orientador a professora de Biologia da instituição. Então, eles estão sendo acompanhados de perto pela professora de Biologia. Né? Então, é interessante que os professores também estejam envolvidos. Não somente você, professor, que está aplicando, não somente você, bibliotecário, que está aplicando, mas toda a comunidade é, acadêmica da escola, todos os professores, possam trabalhar de forma é, coordenada, tá certo? Então, eu espero vocês no um tema de número 15, se eu não me engano, isso mesmo, é o último tema da unidade número 3. E a gente se encontra para falar um pouquinho sobre instrumento de coleta de dados. Não se esqueça de olhar os materiais que eu deixei para vocês, sempre um vídeo e um texto que eu deixo como sugestão para vocês trabalharem junto com os seus alunos ou, se vocês quiserem, somente para se empoderar, se realmente vocês não tiverem muito tempo de passar esse conteúdo para os alunos e debater aprofundando os conhecimentos que já vem no material de dados, tá certo? Nos encontramos no Tema 15. Até mais, tchau!